Senhoras e senhores, é com muita satisfação que a Agência Nacional de Energia Elétrica recebe a todos para a cerimônia de posse dos diretores Elvio Neves Guerra e Ricardo Lavorato Chile. Cumprimentamos também aos que nos assistem através do YouTube. Convidamos para compor o palco a diretora-geral substituta da ANEL, Camila Bonfim, acompanhada do secretário executivo adjunto do Ministério de Minas e Energia, José Roberto Bueno Júnior, representando o ministro Adolfo Saxida. Do diretor da reconduzido ao cargo, Elvio Neves Guerra. Do diretor da ANEL, empoçado neste ato, Ricardo Lavorato Chile Do diretor da ANEL, Efraim Cruz. Do diretor substituto da ANEL, Giacomo Almeida. Convidamos todos os presentes a se colocarem em posição de respeito para o momento do Hino Nacional Brasileiro. Sei mais amor, a pátria de amor eterno seja que Por gentileza, podem ocupar os seus lugares. Pois convidamos a diretora-geral substituta da ANEL, Camila Bonfim, para as suas palavras. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Muito bom recebê-los nessa casa. Obrigada pela presença. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o secretário-executivo adjunto do Ministério de Minas e Energia, José Roberto Bueno Júnior. Caro secretário, é uma honra recebê-lo em nossa casa. Obrigada pela ilustre presença. Também cumprimento o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema, Luiz Carlos Ciochi, em nome de todos os demais membros da diretoria. Presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, Rui Altieri, em nome dos demais conselheiros. Diretor da Empresa de Pesquisa Energética, EPE, Eric Rego. Diretor de Transmissão da Eletrobras, Márcio Chetman, representando o presidente Rodrigo Limpe. Presidente do Fórum das Associações do Setor Elétrico, FASE, Mário Menel, em nome de quem cumprimento todos os representantes de associações. Ex-diretor-geral da ANEL, José Mário Ábido. Em nome de quem cumprimento todos os ex-diretores da ANEL. Presidente da DASA, Raimundo Ribeiro, representante, ah, representando a ABAR. Reitor da Universidade Federal do Amazonas, Silvio Puga. Dirigentes e representantes de empresas do setor elétrico brasileiro representantes da imprensa, Yara Guerra, esposa do diretor Elvio, e Estefânia Lavaroto, esposa do diretor Chile. Bom, saúdo também meus colegas do colegiado, diretor Efraim, diretor Giacomo, e os diretores recém-possados Elvio e Ricardo Chile. Também gostaria de cumprimentar especialmente os familiares dos nossos diretores homenageados. É muito bom recebê-los. Gostaria que vocês se sentissem em casa, porque vocês também fazem parte da nossa família Anel. E a gente sabe o quão é importante o apoio e o incentivo da família para a gente conseguir é, enfrentar todos os nossos desafios da vida profissional. Cumprimento, por fim, todos os demais presentes, hoje aqui reunidos, para a cerimônia de posse dos diretores Elvio Neves Guerra e Ricardo Lavaroto Tili. Bom, hoje é um dia de festa para a NEL, uma ocasião muito especial. É, é o dia de homenagear as pessoas que dão vida a essa instituição e que nos ajudam a construir a história do setor elétrico brasileiro. Também é motivo de comemoração esse nosso reencontro, depois de praticamente dois anos de distanciamento em função da pandemia da Covid-19. É reconfortante vê-los aqui novamente em nossa casa e ver esse auditório cheio. Sejam todos muito bem-vindos. A mensagem que eu quero deixar hoje para vocês é uma mensagem de gratidão e de esperança. Gratidão a todos os diretores, servidores e colaboradores que passaram por essa casa e esperança naqueles que estão chegando e que ainda virão. Como dá orgulho pensar na trajetória dessa agência, por todos os desafios que passamos, todas as conquistas que tivemos. É, são quase, são praticamente 25 anos. Eu posso dizer que estamos no auge da nossa juventude. Então, estamos apenas começando. É, e é como, é como é fascinante também pensar no futuro do setor elétrico, em todas as mudanças e inovações que estão vindo e já estão batendo em nossa porta. Nesses momentos de transição, de fechamentos de ciclo e de recomeços, precisamos permanecer unidos, fortalecendo a instituição e valorizando o nosso corpo técnico e diretivo. A recondução do diretor Elvo é motivo de muita celebração pela ANEL, pelo seu intenso vínculo profissional e afetivo com essa casa. Antes de tomar posse no colegiado, ele foi superintendente desta agência, atuando por mais de uma década em diferentes áreas. E, durante esse período... Pudemos aprender com seu exemplo de profissionalismo, competência, espírito público, com suas palavras encorajadoras e seu comprometimento com os valores tão essenciais dessa casa. Seu extenso currículo acadêmico, conhecimento e experiência inspira e promove ainda mais competência a este time da diretoria da ANEL. Diretor Chile é, em nome da ANEL, eu quero falar da alegria que temos em recebê-lo. alegria pela certeza de que a sua experiência e vasto conhecimento acerca do setor elétrico tem muito a agregar ao nosso colegiado. Eu acredito que é justamente na diversidade de opiniões, de experiências e de visões que se encontra a riqueza dos debates e o equilíbrio das decisões. Os desafios serão grandes, mas a vontade de acertar e o espírito inovador desta casa, com certeza, serão maiores. Conte conosco. Seja muito bem-vindo. Bom, para finalizar, diretor Elvio e diretor Ricardo que saibam que a ANEL está de braços abertos para recebê-los e, juntos, traçarmos novos caminhos de sucesso. Parabéns. Obrigada. Assistiremos agora ao vídeo enviado pelo ministro de estado de Minas e Energia Adolfo Saxida. Boa tarde. Cumprimento os diretores Camila Giacomo e Efraim. E, em especial, quero parabenizar os novos diretores da agência, Elvio Guerra, que está sendo reconduzido, e Ricardo Chile. O Ministério de Minas e Energia atua de forma coordenada com as instituições vinculadas, Agência Nacional de Energia Elétrica, Empresa de Pesquisa Energética, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e Operador Nacional do Sistema Elétrico. Juntos, viabilizamos o atendimento ao mercado de energia elétrica brasileiro, sempre buscando a adequada alocação de custos, a sustentabilidade da, da expansão e a crescente abertura do mercado. As pautas do setor elétrico brasileiro têm se tornado mais complexas, em virtude da transversalidade dos temas que afetam diferentes segmentos da sociedade. Vivenciamos um acelerado processo de transição energética, impulsionado pela descarbonização da matriz, pela descentralização da geração de energia, pelo empoderamento do consumidor e pela digitalização. Esses temas exigem um setor elétrico mais moderno e aumentam os desafios impostos aos tomadores de decisão. Trabalhamos pela consolidação do setor elétrico e do Brasil, como um porto seguro para os investimentos privados sempre baseado nos princípios da segurança jurídica, previsibilidade e respeito aos contratos. E seguimos nossos esforços em termos novos e melhores marcos legais. Nosso trabalho é contínuo para apresentar resultados tão positivos quanto os alcançados ao longo desses mais de três anos de governo do presidente Jair Bolsonaro com foco na implementação do processo de modernização do setor elétrico brasileiro, para que cada vez mais possamos enxergar que o futuro é aqui. E esse trabalho, senhoras e senhores, não será possível sem a atuação conjunta do MME, da ANEL e das demais entidades setoriais, sempre buscando superar os desafios da evolução do setor elétrico e garantir o suprimento energético aos brasileiros, com qualidade e tarifas adequadas. Desejo a todos uma ótima tarde, parabéns e sucesso aos diretores da ANEL. Com a graça de Deus, vamos em frente. Faremos continuidade a esta cerimônia com a leitura do currículo do diretor Ricardo Tille. Ricardo Lavorato Tille, é advogado especialista em direito de energia e especialista em comercialização de energia elétrica. Foi diretor de Regulação e Comercialização das Centrais Elétricas do Norte do Brasil, Eletronorte, gerente de Mercado e Contratação de Energia da Eletrobras Distribuição Rondônia e gestor do Plano de Recuperação de Créditos do Fundo Setorial para Empresas de Distribuição do Grupo Eletrobras. Convidamos, neste momento, o secretário-executivo adjunto do Ministério de Minas e Energia, José Roberto Bueno Júnior, e o diretor, Ricardo Tille, para assinatura do termo de posse. Com a palavra, o diretor Ricardo Tille. Boa tarde a todos. É, cumprimento o secretário-executivo adjunto do Ministério de Minas e Energias, José Roberto Bueno Júnior, representando o ministro Adolfo Saxina. Diretor-Geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, Luiz Carlos Sioclin, em nome de, de, dos demais membros da diretoria. O presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, Rui Altiel, em nome dos demais mais conselheiros e diretores. O diretor da Empresa de Pesquisa Energética, EPE, Eric Rego. o diretor de transmissão da Eletrobras, Márcio Schetman, em nome de quem eu gostaria de... de desculpa. Representando o doutor Rodrigo Limpe, presidente. O presidente do Fórum das Associações do Setor Elétrico, Fazer Mário Menel, em nome de, de quem cumprimento todos os representantes das associações. É, Ex-diretores da Anel. É... O cumprimento em todos em nome do José Mário Abdel. Presidente da Adasa, Raimundo Ribeiro, representante representando a BAR. Reitor da Universidade Federal do Amazonas, Silvio Prega. Dirigentes e representantes da empresa do setor elétrico brasileiro e representantes da imprensa. Cumprimento ainda a diretora-geral da ANEL, Camila Bonfim, a quem agradeço pelas gentis palavras é, e pela acolhida fraterna. Meus colegas Efraim Cruz, Giacomo Almeida, Everton Elvio Guerra, que hoje têm a honra de compartilhar esse dia tão importante. Cumprimento ainda... Desculpa, já foi. <risos> Só que aqui misturaram um bocado o meu discurso aqui com as fichinhas, gente, vocês me perdoem. É... É, eu gostaria de cumprimentar ainda os meus antigos colegas diretores da Eletronorte, Astrogildo, Vanderlei, Pardail, em nome de quem eu consegue cumprimentar todos os outros colegas aqui presentes. Antes de mais nada, eu preciso agradecer ao excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e ao ministro de Minas e Energia pela confiança. Ao Senado Federal, pela aprovação do meu nome para esta nova missão, que é compor o Colegiado da Agência Nacional de Energia Elétrica. Missão que recebo com muito orgulho e com profundo sentimento de responsabilidade. Sou mineiro, de uma pequena cidade chamada Astolfo Dutra, que eu acho que a maioria não conhece, ou ninguém conhece, mas tudo bem. Com muito orgulho. Sou rondoniense de coração. Ingressei no setor elétrico pela, então, Centrais Elétricas de Rondônia, onde tive meus primeiros contatos com o arcabouço regulatório. Experiência é essa que mudou o rumo da minha vida, onde me apaixonei pelo eterno desafio que é fazer parte da, desta área, essencial para todos os brasileiros. A minha trajetória me permite ter a noção de quanto o nosso país é plural e o desafio que é regular o setor de tão vital e presente em todos os cantos do Brasil. São muitos os desafios a serem superados, mas, como diz a nossa diretora-geral, esses desafios não serão maiores do que a nossa vontade de superá-los e de fazer dar certo. O compromisso que, as, que assumo hoje é de buscar incansavelmente a promoção de serviço de energia elétrica com a qualidade que o consumidor brasileiro merece, trabalhando com afinco junto ao Ministério da Minas e Energia, ao Parlamento Brasileiro, aos agentes do setor e à sociedade em geral. E, é com esse objetivo em mente que convido todo o setor a trabalhar de maneira cada vez mais integrada, focada no diálogo, na inovação, na melhoria contínua, na dirigida e promover sempre os melhores resultados. É preciso olhar para o futuro, para a diversidade, segurança da matriz elétrica, para aproximação e cuidado com, com o público consumidor e para um ambiente regulatório cada vez mais estável e independente. É preciso, sim, olhar para o futuro, mas é imprescindível começarmos a trabalhar hoje. E, para isso, tenho certeza que contarei especialmente com o comprometimento desse time dedicado de servidores que fazem, fazem da ANEL uma referência mundial em regulação, conforme a própria OCDE chancelou. Quero aproveitar a oportunidade para exaltar a minha felicidade e imenso orgulho em ser mais um membro dessa equipe tão exitosa e com elevado nível técnico e profissional. E agradecer a maneira gentil e acolhedora que fui recebido, uma equipe com a qual compartilho a mesmo, o mesmo sentimento cívico que é estruturar um setor elétrico cada vez mais equilibrado e em benefício da sociedade. Tenho certeza, meus amigos, precisarei de vocês para, para o êxito do meu trabalho, assim como estarei à disposição para que juntos possamos dar continuidade a esse histórico de sucesso. Por derradeiro, gostaria de fazer um agradecimento à minha família, em especial à minha esposa, Stefânia, que sempre esteve ao meu lado em todos os momentos, difíceis e fáceis, como hoje. Acho que a gente teve mais momentos fáceis que difíceis. E à minha mãe, Virginia Celi, que, além de ajudar a forjar o meu caráter, sempre incentivou os meus passos, trabalhando muito para me oferecer educação digna. Valeu a pena, né, mãe? Obrigado a todos. Agradecemos as palavras do novo diretor Daniel Ricardo Tili. Agora passaremos a leitura do currículo do diretor Elvio Neves Guerra. Elvio Guerra é engenheiro eletricista, graduado pela Escola Federal de Engenharia de Itajubá, EFEI, em 1979. Mestre em Engenharia Elétrica também, pela mesma instituição, em 81 E doutor em Planejamento de Sistemas Energéticos pela Unicamp, em 2001. De março de 2019 a outubro de 2020, Ocupou o cargo de secretário adjunto da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia. Entre 2001 e 2019, trabalhou na ANEL, ocupando as superintendências de estudos e informações hidrológicas, de licitações e controle de contratos, de concessões e autorizações de geração e de fiscalização dos serviços de geração. Entre 2006 e 2010, foi presidente da Comissão Especial de Licitações da ANEL, responsável pelos leilões de energia e linhas de transmissão. Ocupa assento no Colegiado da ANEL desde novembro de 2020. Convidamos neste momento o secretário executivo, adjunto do Ministério de Minas e Energia, José Roberto Bueno Júnior, e o diretor Elvio Guerra para assinatura do termo de posse. A palavra, o diretor Elvio Guerra. Quando a Amanda falou comigo assim, vamos começar, eu falei para ela: não dá para esperar meia hora para começar a fazer efeito calmante, <risos> ela não deixou. Então eu vou, vou tentar manter a calma. Certa vez perguntaram ao professor Zeferino Vaz, criador da Unicamp, o que explicava o êxito da instituição. Ele respondeu que priorizou a seleção cuidadosa de recursos, na seguinte ordem. Primeiro, cérebros. Segundo, cérebros. Terceiro, cérebros. E somente depois, bibliotecas, equipamentos, edifícios. Segundo ele, o êxito não seria viável sem o que chamou de princípio da orquestração. Segundo ele, o efeito estético, obtido por um virtuose tocando isoladamente, jamais alcança obtido por uma orquestra sinfônica. É assim que vejo a anel, os resultados que ela obtém, diretora Camila, somente são possíveis pela qualidade de seu quadro técnico e a forma harmônica, como atu, seguindo o princípio da orquestração defini definida por Zeferino Vaz. Somente assim é possível proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com qualidade entre os agentes e em benefício da sociedade. Essa frase foi cunhada da instalação da primeira diretoria da ANEL e está na missão da agência. Eu peço licença aqui para plagiar o professor Zeferino Vaz, e eu estou muito seguro em afirmar que a ANEL, em sua constituição, caro amigo Zé Mário, ela estabeleceu três prioridades para alcançar sua missão. A primeira foi... Equilíbrio nas decisões. A segunda foi o equilíbrio nas decisões. E a terceira foi o equilíbrio nas decisões. Então, não tenho dúvida que eu posso afirmar isso. Esse equilíbrio é a palavra-chave da nossa atuação. De todos nós, todos os que atuam aqui na agência. Equilíbrio é um dos valores fundamentais da ANEL. Eu quero avisar que meu coração está no comando nesse momento. É uma alegria imensa a presença de vocês aqui neste dia. Eu quero, meu caro amigo Almirante Bueno, iniciar, quebrando o protocolo. Eu vou primeiro cumprimentar duas mulheres lindas e um homem muito bonito, que estão sentados bem ali na frente. Uma mulher está sentada na segunda fila, a outra na primeira, primeira e o homem está na, na primeira também. E eu vou cometer uma indelicadeza e vou revelar as idades delas e dele. Uma das mulheres, a mais nova delas, tem três anos, se chama Alice, e foi ela quem me fez saber o que é viver no País das Maravilhas. A segunda tem seis anos, e se chama Isadora. Ela adora dançar, que nem a outra Isadora Duncan. E o homem se chama Bernardo. Vocês viram por que, que eu vivo no País das Maravilhas. Que é uma mistura de roqueiro, heavy metal, de jogador de futebol e intelectual. O nome dele significa forte como um urso. É o mais velhinho deles, tem sete anos. São minhas amadas netinhas e meu amado netinho. Tenho certeza de que elas e ele vão adorar ficar até o fim desta cerimônia nos ouvindo. A Alice já começou a demonstrar isso. Mas, é, minhas amigas, meus amigos, não é apenas pelo orgulho de ser avô dessas crianças lindas que faço essa citação. É também para dizer que a regulação precisa ter os olhos voltados para o futuro, para que os atos que praticar possam contribuir para a sustentabilidade do setor elétrico, garantindo energia elétrica também para as futuras gerações. Também deve olhar para o passado, para aprender com ele. Previsibilidade é outro valor fundamental da ANEL. Continuando com a quebra de paradigmas, quero cumprimentar a minha família aqui presente. Minha esposa Yara, guerra. E meus filhos, Rafael, guerra. Rômulo e João Edson, guerra. É uma é uma família de guerreiros. Vencida essa quebra de protocolo que está mais Almirante Bueno para insubordinação. Eu cumprimento o excelentíssimo amigo querido amigo José Roberto Bueno. Agradeço muito pela sua presença. A diretora geral da ANEL, minha amiga Camila Bonfim. Faraim os diretores Efraim Cruz, Giacomo Bassi e Ricardo Tille. Eu quero também saudar o querido amigo almirante Bento Albuquerque por ter me concedido em 2020 uma honraria de compor o Colegiado da ANEL e em 2022 indicar meu nome para a recondução. Bem, foram, na verdade, três honrarias. A indicação inicial, a indicação para a recondução e a medalha Almirante Tamandaré, concedida pela Marinha do Brasil. Fui por indicação do, do meu amigo Bento Albuquerque, Almirante Bento Albuquerque, que eu fui condecorado com essa honraria. Eu reverencio o Almirante Bento por sua capacidade de trabalho, tenacidade, retidão e aguçado senso, senso de justiça. A sensibilidade do Almirante Bento com as necessidades dos consumidores de eletricidade será sempre lembrada é aqui, aproveito para fazer referência ao meu amigo, Reive Barros, que me deu a oportunidade de trabalhar no Ministério de Minas e Energia, quando ele era secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético. Eu tive a oportunidade ali, não só de a satisfação de trabalhar em conjunto com muito perto do nosso amigo Reive, mas também ao lado pessoas tão queridas do Ministério de Minas e Energia, como o ministro, como o ministro Bento, como o almirante Bueno, como o meu amigo Ramos, que está aqui também presente, me honra muito, Ramos. Eu também saúdo o presidente Jair Bolsonaro por ter referendado meu nome junto ao Senado Federal. Saúdo o presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura, o senador Dário Berger, e o senador Marcos Rogério, que foi o relator do meu processo na Comissão de Infraestrutura, quando, da minha recondução. Eu tenho, minhas amigas e meus amigos, incontáveis razões para saudar cada uma das pessoas amigas, cada um, é, aqui, por estarem aqui presentes, me dar a felicidade vocês estarem aqui presentes. Também aos que não puderam vir, que eu tenho certeza que estão com os pensamentos, não tenho dúvida disso, voltados para este momento. Eu gostaria de me dirigir a vocês individualmente. Eu acho que eu passaria um bom tempo aqui, eu acho que a Alice não ia suportar eu vou nominar algumas pessoas para representar a todas, na certeza, um tanto presunçosa, de que eu serei perdoado. Eu pensei muito sobre o que eu deveria escrever neste discurso. Eu passei dias pensando, rascunhando, reescrevendo. Só agora, quando eu entrei neste auditório, eu consegui compreender a razão. Eu queria escrever sobre alegria e felicidade. E é impossível usar palavras para falar sobre isso quando sua dimensão é maior do que cabe em um discurso. Minha alegria e minha felicidade por vocês estarem aqui é tão grande que não seria possível usar palavras para descrevê-las. Eu apenas posso pedir que vocês sintam a minha emoção e sintam o meu coração. Quero referenciar aqui um amigo querido, não está presente mas fisicamente, mas seguramente de o, o pensamento está aqui, o senador Eduardo Braga, amigo desde a época em que tive o privilégio de ser feliz em minha querida cidade de Manaus, na pessoa de quem eu cumprimento os demais parlamentares e faço referência aqui ao deputado Lafayette Andrade. Muito obrigado pela sua presença. Faço referência à presença de dois amigos que muito me honram por estarem aqui. O reitor Silvio Puga da Universidade Federal do Amazonas, onde eu iniciei a minha carreira profissional e onde pude conhecer localidades no Brasil que viviam, se não totalmente, muitas horas do dia sem energia elétrica. Fato que me fez entender que a energia elétrica é um dos bens essenciais para a vida dos cidadãos. Cabe ao regulador, em conjunto com as demais autoridades públicas, garantir o suprimento de eletricidade. E o reitor Edson Bortoni, meu querido amigo Edson Bortoni, reitor da Universidade Federal de Itajubá, onde aprendi com Teodomiro Santiago, seu fundador, a acreditar nos próprios sonhos e a persistir em realizá-los. Permanece, meu caro Amigo Zaga, permanece indelével em minha memória a frase antológica do advogado Teodomiro Santiago. Advogado, diretor Efraim, que criou a hoje Universidade Federal de Itajubá. E ele dizia: revelemo-nos mais por atos do que por palavras, dignos de possuir. Este grande país. Persistência é muito útil ao regulador. Meu caro Giacomo, meu caro Ricardo, minha querida Camila, diretor Efraim. É muito útil, desde que esteja, o regulador esteja aberto à crítica e à permanente reavaliação de conceitos. Isonomia é um dos valores também fundamentais da ANEL. os amigos, general César Rocha. Ainda não localizei o general aqui. Na, na. Ah, agora sim, ali no fundo. General, muito obrigado pela sua presença. General César Rocha, vice-presidente da Empresa Brasileira dos Serviços Hospitalares, a IBSER, e é uma das pessoas que... É, juntamente com, com, com o general Ferreira, faz um, um excelente trabalho para a saúde de todos nós. Eu também quero cumprimentar o general Silvio Luna, ex-presidente da Itaipu Binacional e da Petrobras. As presenças dessas pessoas aumentam a importância desta cerimônia. Saúde, meus amigos Rui Altieri, presidente do Conselho da CCE. Rose Santos e Thalita. A Rose está bem aqui, a Thalita está ao lado dela. Ao Eric Rego, meu amigo Eric Rego, diretor da EPE. Luiz Carlos Sioque diretor-geral do ONS. Marcelo Praz, Cristiano e Elisa, nossa recém é, recém-ex-diretora da ANEL, e também aproveito aqui para a, a, a cumprimentar toda a diretoria da CCE que está presente. Nas, nas pessoas das minhas amigas, é, Solange Ribeiro, que estaria aqui, mas me mandou uma mensagem muito carinhosa, dizendo que, por outras razões, não poderá estar, não poderia estar, mas, no nome delas, ainda assim, ela estará, certamente, está em pensamento aqui. Eu saúdo os empreendedores, os investidores e os agentes setoriais presentes nesta cerimônia, a quem agradeço e parabenizo por continuarem investindo e acreditando em nosso país. O regulador deve ter sempre em mente que o ato regulatório, quando bem formulado, pode contribuir para atrair investimentos. Compromisso com o interesse público é outro valor fundamental da agência. Eu reverencio a equipe de gabinete na diretoria, Juliana, Ludmila, Vânia, Larissa, Nara, Fernando Colli e Vitor. Vocês perceberam que a equipe é fundamentalmente feminina. Também aproveito para cumprimentar meu amigo Veras, que também está aqui presente, e também ao Rodolfo, que permaneceu na equipe no primeiro mandato. Agradeço a vocês, todas e todos, pelas ponderadas críticas que fazem e que foram a base para a tomada de decisões mais próximas do correto. E vou dizer uma coisa, eu não sei como vocês aguentaram a minha chatice por tanto tempo, mas eu quero dizer para vocês que eu acho que gostaram, porque, vejam só, me convidaram para continuar na equipe no segundo mandato. Já aviso que vou ter que pedir avaliação, já, já até solicitei aqui o a, a, a, a nosso serviço médico, eu acho que eu vou pedir uma avaliação médica de vocês, pois eu estou desconfiado que podem estar sofrendo de masoquismo. Ao me referir a vocês, eu cumprimento todas as pessoas tão queridas que trabalham na ANEL, como eu disse antes, vocês são músicos da afinadíssima Orquestra ANEL conduzidos pelos maestros superintendentes. E aqui faço referência ao decano dos maestros, o meu querido amigo Davi Antunes, superintendente da SGT, que tem a difícil tarefa de ser o um mensageiro das tarifas. Ética é outro valor fundamental da ANEL. Reverencio meus amigos presidentes das associações setoriais, Paulo Pedrosa, meu caro amigo Paulo, meu caro amigo Menel, é, os demais que estão aqui também, que eu não, não, eu não consigo identificar aqui no, no, no, no meio de todos, mas é, quero cumprimentar e agradecer pelo incansável a, a incansável defesa dos interesses do setor elétrico. Dialogar com as associações tem sido uma das chaves para o sucesso das políticas setoriais e da regulação. Diálogo é outro valor fundamental da ANEL. Eu saúdo a minha amiga Leila Coimbra, que eu acho que ela está aqui, ou se não estiver presencialmente estará em pensamento, a Leila, ela já me falaram... Ah, Leila, você tá, está aí atrás. <risos> Obrigado pela sua presença, Leila, cujo trabalho tem ajudado a deixar o setor elétrico mais compreensível para a sociedade. E, na sua pessoa, Leila, eu cumprimento todas e todos que desempenham suas funções nos órgãos de imprensa, inclusive as pessoas que trabalham na assessoria da diretoria que também fazem trabalho de imprensa. Comunicação adequada pode ditar o sucesso da regulação. Ser totalmente claro nas razões para regular e o que espera alcançar é essencial para a aceitação das normas. Por vezes, tão ou mais importante que as técnicas adotadas na formulação do ato regulatório. Não sendo clara a comunicação, a norma pode parecer para a sociedade e aqui eu vou usar uma expressão que está que, que muito comum, elas podem parecer, para a sociedade, como jabutis. Quando sempre queremos que sejam sementes que produzirão frutos. frutos. Transparência é o outro valor fundamental da ANEL. Eu cumprimento a primeira mulher a ocupar a diretoria da ANEL, minha querida amiga Joíza, e que abriu caminhos para que outras mulheres viessem. Elisa, Camila e, proximamente, Agnes. Na sua pessoa, Joíza, eu saúdo todas as mulheres presentes e aquelas que nos acompanham virtualmente em pensamento. Agradeço a todas as pessoas com quem aprendi tanto e com as quais continuarei aprendendo. E para saudá-las, eu cumprimento meus queridos amigos ex-diretores da ANEL. José Mário, Kelman, Nelson Hubner, Romeu Rufino, André Pepitoni, Eduardo Ellery, Edivaldo Santana, Alfonso Henriques, Paulo Pedrosa, Julião Coelho, muito obrigado pela presença de vocês, Elisa Bastos e Joíza, que me honram com suas presenças e com as quais aprendi o verdadeiro objetivo da ANEL, fazer com que a energia chegue a todos os consumidores na quantidade que demandam, com qualidade, no momento que precisam dessa energia e a preço que possam pagar e, na medida certa, para dar sustentabilidade aos diversos agentes e remunerar os investidores. Aprendi a entender de forma mais clara a missão da ANEL e a enfrentar o desafio de buscar permanentemente a alocação equilibrada de custos e riscos. Vocês são e continuarão sendo uma forte referência para o meu trabalho na agência. Buscar o equilíbrio não é tarefa fácil. É o verdadeiro, na minha percepção, é o verdadeiro desafio da ANEL. Lembro do meu querido Zé Mário, quando os servidores lamentavam o resultado, Zé Mário, da pesquisa realizada pelo IDEC, que trouxe a ANEL como a melhor agência avaliada entre os consumidores. Mas teve nota 6 na pesquisa. De 0 a 10, teve 6. Todo mundo ficou muito triste com isso. Homem sábio que é, meu caro amigo Zé Mário, ele disse, imaginem vocês se tivéssemos nota 10. Os agentes diriam que a Anel regula apenas para satisfazer os consumidores, sem se preocupar com os investidores. Isto é equilíbrio. Muito obrigado, querido amigo Zé Mário, pelos ensinamentos. Equilíbrio é o outro valor fundamental da Anel. Do querido Kelman, querido amigo Gerson Kelman, a quem sou grato por ter aprendido que o regulador não rasga contratos. Do querido amigo Nelson Ubner, agradeço por ter me mostrado o valor da simplicidade quando queremos bem regular. Do querido amigo Romeu, com quem aprendi como a crítica honesta ajuda o crescimento profissional, fundamental para formar equipes consistentes na agência. Agradeço ao querido amigo André, com quem aprendi a importância da disciplina e da coerência. Agradeço aos ex-diretores, que já mencionei aqui, Paulo Pedrosa, ao ex-diretor Edivaldo e à ex-diretora Juíza, pelas críticas que sempre ponderadas em suas constantes manifestações públicas. Mesmo em algumas poucas vezes pensando diferente deles e dela. Mas sempre me fazem refletir. Eu recomendo que, quando discordarem deles, na primeira leitura, se lerem uma segunda vez, alguns dias depois, vão achar que eles podem ter razão. Se isso acontecer, leiam uma terceira vez. E aí podem chegar à conclusão que eles têm total razão. Eu, lendo hoje o artigo do Edivaldo, eu lembrei de um poema de Mário Quintana. Se as coisas são inatingíveis, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos, se não fora a presença distante das estrelas. Eu falo, faço essa... essa eu falo desse poema de Mário Quintana, Edvaldo, para homenagear a sua presença constante, e as suas seus artigos sempre muito ponderados e com críticas importantes. E coerência é o outro valor fundamental da Anel. Eu vou propor aqui alguma coisa, essa aqui é uma cerimônia que não é deliberativa, poderíamos até deliberar, né? mas eu vou propor aqui de público que seja criado um conselho de ex-diretores gerais da ANEL para pensar sobre os destinos da regulação e propor, com suas experiências, alternativas para enfrentar os vários desafios que temos à frente. A evolução tecnológica ela está abrindo caminhos para se chegar ao futuro onde nós, os consumidores... Algumas vezes nós falamos dos consumidores, parece que é alguém que está muito distante de nós, nós, consumidores. Seremos menos passivos no sistema elétrico, levando à busca de nova nomenclatura para nos definir. Clientes, prosumidores, omnisumidores, de forma a nos tornar verdadeiramente protagonistas do setor elétrico. Esse é o verdadeiro protagonista do setor elétrico, o consumidor o cliente, o prosumidor, o omnisumidor. A abertura de mercado está se impondo. O novo papel mais dinâmico dos consumidores está exigindo que as distribuidoras e as transmissoras inovem na relação comercial com eles, trazendo a pauta, a sustentabilidade desses segmentos, a proporção entre o ambiente de contratação regulada e o ambiente de contratação livre pende para ampliar o mercado livre. E a responsabilidade dos reguladores e da regulação cresce nesse novo cenário. Eu vou assumir aqui, neste segundo mandato, um compromisso, o um compromisso de atuar para que a abertura do mercado ocorra com segurança e de forma da forma mais coordenada possível. E aqui faço, então, uma referência aos meus dois amigos, Rodrigo Ferreira, presidente da Abracel, e Reginaldo Medeiros, que também é um dos defensores da abertura do mercado. Eu permanecerei comprometido em manter entendimento e harmonia com o poder concedente, com os investidores e agentes. Vou trabalhar firmemente para ampliar a convergência onde sempre, eu sempre penso que a corda do antagonismo vem sempre rompe do lado mais fraco. Em determinadas condições no lado dos consumidores, em outras, no lado dos investidores, dos agentes e da indústria. Mas sempre desequilibrando o sistema elétrico brasileiro. Regular é a arte do saber ouvir, é a arte do equilíbrio. O mercado de eletricidade é um ambiente complexo, onde se vende e se compra energia elétrica. Alguns têm capacidade de gerenciar seus custos e seus riscos, Outros, nem tanto, como é o caso dos consumidores chamados cativos. É condição para fazer uma boa regulação que os riscos e os custos sejam alocados de forma justa e eficiente. Sob pena de não fazermos uma boa regulação, uma regulação equilibrada. Meu amigo Firmino. O setor é naturalmente complexo, mas a regulação não pode ser complexa. Ela precisa ser simples para ser bem aplicada e bem entendida por todos. Sejam os grandes empresários e os grandes investidores, sejam as pequenas empresas ou as pessoas mais humildes que pagam suas contas de luz e precisam ser protegidas. E aí a ao falar da complexidade do setor, eu cito aqui o meu amigo Daniel Slaviero, meu amigo Alexandre, que comandam duas grandes empresas do setor elétrico. Simplicidade. Na minha visão, é o segundo mais importante valor da agência. Meu compromisso é continuar trabalhando juntamente com toda a diretoria da agência, querida Camila, queridos amigos Efraim, Giacomo e Ricardo Tille. E em breve com o meu amigo Sandoval, que ocupará a diretoria-geral da agência a partir de agosto, o Fernando e a Agnes, que brevemente também se juntarão a nós, para que a ANEL cumpra, esse é o meu compromisso, junto com vocês, que Anel, para que a ANEL cumpra a sua missão eficientemente. É impensável que daqui a alguns anos estejamos em busca do equilíbrio perdido, ou da autonomia perdida. Nós precisamos estar perseguindo sempre o equilíbrio nas decisões, sempre a autonomia da agência e sempre o respeito às pessoas, aos agentes, ao poder concedente. Não podemos, não podemos perder nunca o equilíbrio. Eu quero trabalhar com vocês para manter essa autonomia que foi construída por várias mãos, por várias mãos, nos quase 25 anos de existência da agência. Isso não se conquista sozinho. É a Orquestra da Anel que constrói e mantém nosso vigor e disposição para enfrentar desafios. Eu ainda tenho mais umas 15 páginas aqui. Mas é que só, a gente só, só ocupa esse espaço para falar assim poucas vezes, né? Então, eu quis aproveitar o máximo possível, né, para saborear esse esse momento. É, o Efraim estava aqui olhando e contando as minhas páginas que faltam, né? Mas eu eu, confero, eu, eu, eu, eu vou, vou vou tentar vou tentar tá? é, concluir eu vou repetir aqui aquilo que eu disse quando falei do artigo do, do, do, do, do, do, do diretor Edivaldo e do Mário Quintana, falando que se as coisas parecem ou são inatingíveis, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não for a presença distante das estrelas. Cada um de nós é uma estrela que guia os nossos caminhos e torna os nossos desafios mais saborosos. Isso aí também é um pouco da minha dose de masoquismo. Tá? Falar que esses desafios são saborosos. É, eu encerro, então, aqui a, a minha, as minhas palavras e vou plagiar aqui, vou, vou pedir licença para encerrar fazendo uma referência. Eu ouvi por duas vezes em discurso do diretor... André Pepitoni. E ele encerrou dizendo, eu quero ser feliz. Na anel. Eu vou pedir licença, André, para dizer que eu quero continuar a ser muito feliz em nosso anel. Muito Obrigado. Bom, agradecemos ao diretor da ANEL, Elvio Guerra, pelas palavras, solicitamos aos convidados que permaneçam em seus lugares, pois realizaremos primeiro os cumprimentos com os familiares e autoridades aqui presentes, que vão vir ao palco cumprimentar aqui as autoridades, os novos diretores da ANEL, e em seguida teremos os cumprimentos dos demais convidados. Sendo assim, a ANEL agradece a presença de todos, a audiência pelo YouTube, deseja uma ótima tarde.